a moeda e o barulho ia puxar. É lá! Como é que é? Posso ir? Posso ir, sim, senhor. está lhe Toledo! Dá-lhe Toledo! Como é que é, malta do aço? Vamos dar início aqui a mais um vídeo, de que estamos a ir agora. Estamos a ir ter com o nosso amigo Rosa. Porquê? O homem mandou-me uma homenagem e disse para o o jacaré está pronto? Suspensões montadas, essas coisas todas as afinações feitas eu agora quero que venhas cá ver o trabalho, pagar não é logicamente e experimentar a voiture a ver o que é que pá, se queres mais um cheirinho, menos um cheirinho, se bem que eu acho que mais um cheirinho já vamos ter que meter material e não é o caso do G40 gente, este carro é para manter o mais original possível, eu só não quero ter um G40 com 105 cavalos, não é? para ter um G40 tem que ter entre 115 e a 130, pelo menos, para ser um G40 como deve ser, agora andar aí com um G40, é G40 atrás, G40 à frente, manda barulho de compressor e depois carrega o carro que tem 105 cavalos, não, não, não pode ser, não é? um gai, ainda, mais, ainda, ainda mais eu, que dizem aí que é o gajo do aço, o gajo do aço tem um G40 com 100 cavalos, tá, estamos malucos, não é? então o Rosa vejo lá as afinações dele, vocês já viram no último vídeo. Que demos ali uma voltinha, só para ver como é que estava, o carro ainda não estava pronto, mas eu já estava com o chamado fogo no cu, é? aquele foguinho para experimentar o carro, uh, agora ele diz, está pronto, anda cá a experimentar, vê lá se está ok, e uma coisa que ele me disse, é que vais adorar o comportamento do carro, não só a puxar, mas o carro em si, lembrando, o carro tinha tudo velho, era um carro que estava parado, abandonado, o carro tinha tudo velho, e agora levou tudo novo, Suspensões, ali os braços, ali todas, as borrachinhas, uh, uh, os discos, pastilhas, servo freio, pá, levou tudo, e Rosa deu aqui uma voltinha e disse, pá, puto, o carro está, trava bem, curva bem, atenção, curva bem não é um carro track day, curva bem para um G40 com material novo, sempre a lembrar isso, pá, o carro está muito a fluir, tá aqui muita porreirinho, passas nos, nos buracos já não faz aquele, que era, pronto, é um material velho ali a, a estalar todo, pá, vais ver o carro, o carro está muito fixe, então, olha, agora eu vou lá pescar o carro, pescar quer dizer, não sei se consigo trazer o carro, não sei se há alguém para conseguir dar a boleia depois, mas vou experimentar o carro e vocês, vêm comigo, vamos todos experimentar o carro. vai, bora lá! <risos> Pessoal, já estamos aqui no rosa olha olha estava mesmo aqui a, a modos que prontinha a testar rosa diz-me uma coisa sabes que eu sou sempre pá, já diz lá a malta a malta agora já te Não, gosta de ver é pá bom, yeah. eu sou sempre o trapalhão das peças trago sempre tudo errado e trago peças a dobrar o que é que eu me enganei desta vez pá, me enganaste uh, vieram dois terminais do mesmo lado, do mesmo lado. Yeah, porque este carro só tem afinação de direção do um lado? Do direito, certo? Yeah, do certo. Direito. E eu trouxe do igual para lado, os dois lados. É, peça, é peça única, não tem afinação. Mas normalmente é assim como eu faço, não é? Portanto, há para os dois ah, lados. Grande, sim, grande parte dos carros é assim, mas este não. Este não, este, este pronto, é pronto. E foi o, o apoio, também veio não, um não, a mais. Yeah, veio um mais, isto não é isto Leva três, eu trouxe quatro. Sim, isto faz mal. <risos> Está a mal, fica aí. Fica, aí da fica para a próxima. Aqui na mala temos a minha caixa de ar de origem, que a gente no outro vídeo já tínhamos mostrado. Sim. Estava, tirámos as, os, as restrições da caixa e guardámos esta, esta, esta caixa é a minha, o rosa foi um, foi um fixe arranjou muito. olha mais, o que é que fizeste aqui mais? foi tambores, suspensão os tambores não os tambores, o, os maxilas, as maxilas sim, desculpa, enganei-me vou a suspensão completa atrás com batentes novos mais à a, frente a, vou os tubos de travão à frente os discos, os discos de troceste os AT, os outros estavam muito a mal não estavam epá, era de 91 certamente aí ah, portanto o Rosa tinha me dito que não, não recolhiam não era as, as bombas não recolhiam o suficiente estavam cheios de ferrugem foi do carro estar parado muito tempo pois. Para então feito até feito... fiz bem trazer o servo freio algo novo tudo novinho a bomba, Sim, a bomba, central. Uh, a bomba sim. eu acho que hoje não <risos> bomba central não é o servo freio sim, é a bomba travagem, central travagem o que é que ficou a faltar foi só os tambores que não tinham, não tinham quase desgaste nenhum sim não vou uh, ver a pimentar a meter os bombitos na altura acho que não se conseguiu arranjar, não pois, foi? Pois. Um, e de resto foi tudo. Desde a bomba central até, a, até às rodas. Olha, daqui das tuas afinações, não revelando, não revelando os verdadeiros truques. Ah, nada, nada de especial, é o que a gente faz nos G40, o que é que que tirar aqui? as restrições ao, ao filtro, de ar, tem umas restrições também na borboleta. pá, e depois é um toca o outro caseiro, que é o que o pessoal faz. Um, depois olha, vais medir a ver se.. Se aí os 10? Se conseguiste ou não fazer aquilo que... Olha, para ele lá de trabalhar, só para a gente é ver se, se ele faz diferenças de ruído. Faz? Faz tu não? puxa. Faz puxa. <risos> ah, faz, pois. Nota-se já assim. Nota-se já assim. Tem é que ele se acelera? aqui, não é? Ah, sim, esquece. Já faz barulho a macho. Стоп. Не знаю мы мы в Олтыне. Как? А, думаю. o subiu já é outra agora já andamos cá dentro é ah, ele é entregue e já ias fazer assim já é, já é, o é, o é, o é o hábito olha tu, tu que já andaste mais cheio nele que eu com o material todo o que é que achaste estás habitado a gente a, a, a, a, a, né ele estava cheio de folgas o ao bocado não falámos dos braços da suspensão duas suspensões novas o celular nem trazer a lista porque não lembro foi, foi tanta que, coisa, que né é? E tanto é, gente! É. Mas como vês agora... Não, tem uns barulhos, é, é. Tá, Ficou confortável uh, pá, E notas o carro está totalmente diferente, não tem nada a ver Só aquela folga que tinhas TAC-TAC! TAC-TAC sim, havia-se é. brava Foi feito o alinhamento da direção também e então, havia-se bastante nestas excelências da cidade. Sim, tudo o que era. E aliás, ali na, na tua entrada, como é aquela yeah. calçada, a gente chegou a falar e disse o carro quando entra aqui, parece que ainda fica pior. Porque a, a, a calçada era mesmo... Olha, tenho aqui por gota, está mesmo pendurada. Pois dá para a voltinha. Só que tá é da praxe. Obrigado, chefe. Aí, o barulho está é da diferença. <risos> Já te escova rodas, hein? Eh? Tens que fazer um bocadinho os pneus. <risos> yeah. Tem que meter os slicks. Ah esse coraçãozinho é fixe, yeah. Por acaso? Ei, não... Olha lá. não tinha montado meu roi ainda em nenhum carro e olha e... Não, e a gente tinha falado nisso eu estava desconfiado que não tinha sido a minha melhor opção. Mas, e a tá. malta nos comentários não, é pá, vai chegar. Ah não, não. Agora, está bem que é nova, não né? novo é? Novo, novo é, sim, mas... é mas. O carro porta se bem com esta suspensão. Está confortável, ou é, não? Isto também não é um carro para fazer, é para manter o original. Sim. Acho, acho que esta suspensão, pá, não sei, não tomei atenção aos preços, não reparei depois. acho que sim. Mas, pelo menos, em termos de conforto, performance, digamos é. assim, não é uma má opção. Já tocas. O mecânico é mecânico, há sempre ao telefone. É assim. Ah, pô, acho que tem nada a ver, Estou ainda a apertar muito com ele, porque, quer dizer, agora já está um bocadinho mais quentinho. Já apareceu outro. Nada a ver. Nada a ver. E a travar, meu? Olha lá esta travagem. É. Quase tinha que esmagar o pé até lá abaixo, quase ficava no farol para o carro começar a abrandar, meu. Tocava-lhe assim com os dentes na ótica. O material é muito antigo. Não, esquece. esqueço. se é o mais fixe, meu. Ah, top, top. Ah, tá top, está top. Eu acho que já, assim, já tenho os 110, os 113, de certeza absoluta. Este é de 115. Este é de 115? É o é quê? Os 113 são é com catalisador, é? é? Tem que ter 115, ai o que isso não mete aqui os 115 cavalos, se não me mede, <risos> arranjamos aqui um 31. Ah, tem nada a ver, sai mais cedo, é, sai mais cedo, tem peito até mais tarde. Isso é que se dê os toques, não é? Claro, claro. Se não olha, se não, isto é malta que vai para a Fátima. Deve ser. Se não olha, vamos com eles. <risos> vamos pedir Vamos pedir uns cavalos. Vamos pedir uns cavalos. <risos> O cabo de embreagem é muito mais fixe. A gente trocámos também o cabo de, de embreagem, porque o que eu trouxe, o que é que não tinha, que este agora tem. Qual era a diferença? Havia aqui uma diferença. Pá, a diferença é que ele não estava muito bom, não sei o que é que se passou, estava. ele não corria bem a... Pô, estava apertado, ou que era, pá, não sei, não já não, já, já não, já não Sim. recordo. Sim, que a gente empurrava e pá, ele, ele não estava... Não estava a recuperar bem. Não, pá, não, não recolhia bem é. e gostava aqui um bocado. E aqui também, agora estás a falar nisso, já não lembrava, também foi o selector das mudanças, foi todo. Estou reparado, tinha as borrachas e os casquinhos uh, já estragados, por isso é que não tens agora menos yeah, tá, Já está mais certinho, yeah. certinha, está é tá muito fixe. Meu. É bom para nadar pregues. Não, não, não convém, que estes motores não aceitam muito a... ah, as abaixo em vez das acima. <risos> já está G40 a ser G40, para onde está apontado é para onde ele vai. Para onde está apontado é para onde ele vai. Malta, está top, é uma, uma voltinha rápida para experimentar, Sim. mostrar a moto o que, é que foi feito, mostrar o que é que eu me enganei nas peças, porque eu não sou tretas, eu não percebo, mando vir as cenas e às vezes mando vir bosta, a realidade é mesmo essa, é assim. É o quê? Não vou dar a mentir, que é, é pá, percebo a brava das peças, mando vir tudo certo. Às vezes eu mando vir tudo errado. Mas não Mas no site só, clique buy now, clique buy now, chega cá o buy now, vai tudo trocado. Vai malta, fiquem bem. Obrigado por assistir e vou deixar o link da AutoParts na descrição, foi onde foram adquiridas todas estas peças, o link da HR Garage vocês agora já estão habituados a que o homem faça aqui trabalhinhos para o canal do Aço e agora está feito, agora vou ter que ir pagar não é coisa, agora é aquela parte que... Larga a nota. Larga a nota. Mas assim, quando o carro está com padrata até dá gosto. Bem volta, fiquem bem, grande abraço. E um anda gás, nem das um gás à mal, é? Tá, gás, gás. <risos> gás, gás. Isso é uma marca de motas, motas é. gás, gás. Tem também é. motas de é. trial, não é? Acho eu. É tudo. Mesmo. É não, tudo. acho que é só motocross e é trial. É motocross. Para também, do... também E no... yeah, também, não o boi. Ah, gás. É, gás, <risos> é.